Eu moro aqui, eu fiz essa semana 70 anos, me criei, nasci criei, e morei toda a minha vida aqui. Aí a gente sempre falava em asfalto, mas nunca acreditou que podia um dia se tornar realidade. E como aconteceu que se tornou. Nossos primeiros 100 dias desse ano foram uma coisa excepcional. Ainda não não tem acredito ainda que foi feito isso. Os nossos 100 dias desse 2023 Parece um sonho que se tornou realidade, em, em todos os, os termos, sabe? Eu todo dia quase não podia ver sujeira, a hora da calçada e tudo, né? Dentro de casa, poeira... Eu sempre estava na faxina, não tinha sossego, eu não, não, não, não me sentia bem, sabe? Daí eu disse pro meu marido, olha, uma hora dessa nós vamos se mudar, vamos se mudar, eu tô enjoada disso aí. E agora é outra vida, não penso mais em, em sair daqui, é um lugar muito tranquilo, muito bom de morar. Agora é mais limpo, parece que é outra outra vida. É por isso que a gente diz assim que é um sonho de tantos anos, uhum. né? E esse sonho se tornou a realidade, sabe? Ainda hoje custa acreditar. É outra qualidade de vida, sabe? Parece que a gente não está mais morando no mesmo lugar, assim. Diferença muito grande, assim, cercamos a casa. Outro sonho realizado, que a gente já estava esperando anos, mas sempre com essa promessa do asfalto, e daí, para não fazer uma coisa errada, de repente tem que tirar cerca e tudo. E daí nós sempre foi empurando E os filhos, eles sempre estavam em cima de nós. Pai, nós sempre iam cercar, porque os netos estão muitas vezes ali, né? Agora eles vêm, a gente está mais tranquilo, né? de noite a gente sempre senta na rua, toma um mate, é, chamarão é. da gente. Que a gente esperava e tornou-se realidade esse ano. É uma vida diferente. Nós até agora, a gente quase não acredita ainda. Né? Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.